Olá, Tolkien Talkers! Vamos então ver o que Outubro nos trouxe de novo. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, só deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos, que foi anunciado pela KMX quanto mecanismos uma nova filinha de figuras de ação do Senhor dos Anéis. E a primeira delas todas é nada mais nada menos do que o Witch King, o Rei Bruxo. A figura potência de uma coleção, a Fig, que são figuras pequeninas, marca tem uma vasta linha de figuras de ação de diversos filmes e séries. O segundo concerto de filme Do Senhor dos Anéis Aí no Brasil Nos dias 27 e 28 de julho Do próximo ano de 2020 Irá acontecer então o um concerto Do segundo filme do Senhor dos Anéis As Duas Torres Será em São Paulo No ginásio de Iriba Poeira E agora aqui uma notícia Que é uma pequena curiosidade Está à venda uma das casas Onde Tolkien habitou Por mais de 4 milhões de libras A casa é Oxford Número 20 da Norte -Mur onde Tolkien viveu entre 1930 e 1947. Pensa-se que foi lá que Tolkien escreveu O Hobbit e onde começou também a trabalhar no Senhor dos Anéis. A casa está à venda por 4 milhões e 575 mil libras. A casa é grande, tem ao todo 6 quartos e ainda tem lá uma plaquinha que simboliza que Tolkien viveu lá. É claro que este elevado valor deve-se ao facto de Tolkien ter vivido lá e de ter trabalhado lá na sua e é isto pessoal por hoje, ficamos nos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste novo tipo de vídeos onde reunimos várias notícias que vão saindo ao longo do mês. A semana passada saiu o vídeo das notícias de outubro, mas apenas relacionadas com a série. Por isso é isto pessoal, vocês já sabem. Deixem like no vídeo, comentem em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam também as nossas redes sociais e sigam também as páginas parceiras do canal. Podem comprar livros através dos nossos links da Amazon e também se podem subscrever à Amazon Prime Video, também através dos nossos links. Todos estes links e também os links para se tornarem padrinhos aqui do canal estão todos na caixa de descrição. Por hoje ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho.